do Senhor, tudo bem? Meu nome é Ana Beatriz, esse é o canal sobre as coisas de Deus e eu queria compartilhar com você uma perspectiva sobre o filme O Rei Leão do ponto de vista de uma vida cristã. Eu sei que todos amam Hakuna Matata e eu, inclusive, essa música já foi meu despertador por muito tempo e meus personagens preferidos são Timão e Pumba. Mas, como tudo na vida, a gente sempre pode ter uma outra interpretação. Então, eu gostaria de trazer para vocês uma interpretação diferente. Espero que você goste. De acordo com a sua promessa de vida, imagine que você é o Simba. E eu também. Nós todos somos Simba. O Simba, ele nasce filho de um rei. Ele nasce com um propósito maravilhoso de governar num lugar que é lindo, onde todos são muito felizes. Você tem os conselheiros ali, como o azul, por exemplo. E tem uma família feliz. Uh, tá tudo muito bem. O mundo está muito maravilhoso. E ele nasce com o... O chamado, com o projeto, com a identidade de príncipe, de futuro rei, de pessoa que vai organizar e... Pessoa não, leão, né? Do leão que vai governar sobre tudo aquilo. E tem uma responsabilidade maravilhosa. Só que o que, que acontece? Chega um momento na vida do Simba que algumas pessoas, como Scar, por exemplo, começam a desacreditar ele. Começam a olhar para aquilo e não entender direito o propósito de vida e começa a banalizar o processo, começam a olhar para o Simba e mostrar para ele que na verdade ele não é capaz, que tudo que acontece ali é por culpa dele e isso tem que deixar ele triste e afastado e não perto e presente. Então, quando o pai do Simba morre por ele, o Simba se sente tão culpado, tão triste com aquilo, que ele simplesmente vira as costas para tudo que ele tinha de propósito, de projeto, de vida, e vai sem rumo. E nesse sem rumo, ele acaba encontrando os meus personagens preferidos, que são o Timão e o Pumba, que ensinam para ele que, na verdade, tudo isso não tem importância, que ele tem que viver uma vida só pelos prazeres, que ele tem que comer o que quiser, nadar onde quiser, fazer o que ele quiser, quando quiser, e que não tem consequência nenhuma. Que o importante é que ele não é amado, que ele não é entendido, e que ele não tem que fazer nada que disseram pra ele, ele tem só que curtir. E ele vive desse jeito até que precisa de um macaco, vir bater na cabeça desse Simba e dizer assim, menino, larga de ser besta, que você tem um monte de coisa para resolver. E não é só porque tá dando ruim lá no reino, não. É porque você nasceu para isso. E se você pensa que o seu pai que morreu por você te abandonou, você tá muito enganado. E mostra pra ele aonde está o pai dele, no reflexo dele mesmo. E ali o Simba vê a cara do Mufasa e vê, poxa, meu pai tá aqui e às vezes não né, é necessário, mas o céu se abre, o Mufasa fala, filho, tô contigo, cara, bora, vai fazer o que você nasceu pra ser, você. você é um rei, você é nobreza, você é especial. E aí sim, o Simba tem a coragem de ir lá e tomar posse do que é dele, e reinar em algo que vai trazer paz e gerar muitos filhos, e eu não vou me alongar muito, porque se você já tem uma vida com Deus, você já entendeu o meu ponto, mas eu gostaria de te explicar. Se você e eu somos o Simba, nós nascemos com um propósito de reinar com Deus Todo-Poderoso, ele morreu por nós e é verdade, ele se sacrificou no nosso lugar, Num, Aonde era dominado por Satanás, seus demônios, pelo mundo, pela carne, pelo pecado, ali né, naquele desfiladeiro onde o Scar faz a armadilha dele, o mundo, o homem caiu no mundo. Nós caímos. E é verdade, não é só culpa do Adão e da Eva. Se a gente estivesse lá, a gente tinha feito a mesma coisa. Só que nós caímos na armadilha do Scar. Nós caímos na armadilha do mundo. O problema é que muitas vezes, ao invés da gente voltar para o reino, a gente voltar para o nosso propósito, e querer reinar, e querer construir, e querer fazer aquilo que a gente nasceu para fazer, a gente foge. A gente foge porque pessoas do mundo, ou nossa própria carne, ou o próprio diabo, vai falar assim, você não é capaz, é sua culpa. Jesus morreu à toa por você, ou Jesus nem morreu por você, morreu foi pelo outro. O seu pai não te ama, você traz vergonha pro seu pai. E aí ao invés de você voltar para sua família, ou pensar no seu pai, na morte dele, ou pensar em Deus e no sacrifício de Jesus como algo que te gera gratidão, isso te gera depressão. Você pensa, meu Deus, como que Jesus morreu por mim? Eu sou um bosta. E aí eu vou sair correndo e vou largar toda a questão, tudo que me parece com Deus. E eu não vou orar porque eu não mereço. E aí eu saio sem rumo. E quando isso acontece, Sempre vai ter alguém do mundo que vai virar pra você e vai falar racuna Matata, só que não com essas palavras, vai dizer assim, tudo bem se prostituir, tudo bem fumar um cigarro, tudo bem afogar as mágoas na bebida, tudo bem entrar de cabeça com o pecado, porque sua vida já não vale nada mesmo, se você for falar com seu pai, com Deus, ele já nem vai te escutar de tão ruim que você é. E aí todas as pessoas vão sim se voltar contra você, não porque não te amam, mas porque não entendem o propósito de um filho do rei. E se você não tiver em mente que você tem um propósito maravilhoso, um chamado de nobreza, você vai cair. Eu vou cair. Então nós acabamos ouvindo essas palavras de vai pro prazer, a vida é só uma, se diverte, é, ninguém paga suas contas, é, viver com Deus é muito chato... E aí quando tudo isso acontece, você pode comer, você pode transar, você pode dançar, você pode fazer o que você quiser, sendo pecado ou não. Mas se você está longe de Deus, isso não tem propósito, não te leva para nenhum lugar. Até que talvez, se você tiver o coração no lugar certo, e Deus continua te amando e sempre vai te amar, um macaco, ou um youtuber, ou uma igreja, ou um culto, ou um irmão, ou sua família, alguém... Deus vai usar alguém como um macaco na sua vida. para te dar uma cajadada na cabeça e falar, Menino, menina, presta atenção. Você é amado, você é filho do pai, você é todo poderoso no nome de Jesus. E você tem propósito. Tudo bem que a sua vida está feliz assim, mas eu tenho certeza que existe um vazio que só o seu pai pode preencher. E aí eu te digo. Aonde você vai encontrar Deus? Aonde você vai encontrar Jesus? Aquele que morreu por você no desfiladeiro do mundo? No seu próprio reflexo. Assim como Simba quando olha para o mar, lá para a água, e se vê e depois vê o Mufasa, e o céu se abre e ele fala com ele filho, eu tô aqui, filho, vamos junto, Deus faz a mesma coisa por você, Jesus está dentro de você, o Espírito Santo foi colocado no seu coração, você só precisa olhar pra si mesmo e ver todas as suas qualidades que Deus escolheu pra você, e mesmo que seus pais te amem, eles não têm a capacidade de escolher o que você seria, mas Deus escolheu, e aí quando você olha pra si mesmo e vê tudo que Deus formou com tanto amor e de onde ele já te tirou e o que ele já fez por você, e o quanto quanto Jesus te ama, não só a ponto de morrer por você, mas de viver por você. E aí você consegue entender que existe um reino a ser tomado, existe um céu a ser conquistado, existe um mundo a ser totalmente transformado pela presença dos filhos do rei. E quando aí sim... O Simba, ou nós, entendemos que existe um propósito, que Deus está em nós, que o nosso reflexo é Cristo, que o caráter de Jesus está conosco e já somos diferentes, aí nós tomamos posse de todas as riquezas do Senhor. E aí nós vamos sim, não só contra o Scar e as hienas, né? nós vamos contra tudo e todos, porque entendemos que Deus Todo-Poderoso, o Jesus Maravilhoso que morreu por nós e vive em nós através do Espírito Santo, preenche todo o vazio, que muitas vezes o na Matata não preenchia. Então, nesse momento, eu convido você a, se puder, reassistir ou repensar o filme do Rei Leão, se colocando como o filho do rei. Pensa bem, você como Simba, eu como Simba, o que nós temos perdido de, de graça, de posse, de nobreza, de autoridade, só porque nós pensamos que não somos capazes. Muitas vezes a arrogância também nos faz cair, a soberba de achar, ah, eu sou muito bom, eu sou muito capaz. Mas o segredo não está em você e em mim, está em quem nós refletimos e nós refletimos o pai. O pai que morreu, o pai que foi um bom e é um bom governante, o pai que é justo, o pai que quer o melhor para todas as pessoas, coisas e todo o reino africano e de todo mundo. O pai que reflete através da nossa imagem e que se necessário for, vai abrir o céu para te lembrar disso. Amém? Eu espero que você tenha gostado e que o Senhor te favoreça.